Juntos vamos colorir o mundo! Era uma vez uma escola cinzenta. Um dia, essa escola recebeu um grupo de meninos amarelos. Esses meninos foram bem recebidos e todos perceberam que vinham colorir a escola. Dois meses depois, chegou à escola um grupo de meninos azuis. Alguns meninos amarelos ficaram com ciúmes porque já não eram os únicos a colorir a escola. Juntaram-se para maltratar e ofender os meninos azuis que sofreram de violência física e psicológica. Os restantes meninos não gostavam de ver as injustiças que aconteciam todos os dias. Quando a Maria chegou à casa da avó, contou-lhe o que se estava a passar. A avó nem queria acreditar no que acabava de ouvir. Deteste injustiças! Vou ter que fazer uma nova revolução, desta vez vou substituir escravos pelos telemóveis. A avózinha entrou em contato com uma amiga, que trabalhava na escola. E pouco tempo depois, os telemóveis de todos os alunos da escola começaram a apitar. No Jack lias lê-se a seguinte mensagem: Como é que te sentirias se te magoassem? Pouco tempo depois, nova mensagem: As palavras magoam, não são um jogo. A onda de mensagens continuou a crescer rapidamente. A violência destrói vidas. Ninguém merece. Não tenhas medo. Levanta-te e fala com um adulto. Os valentões desapareceram como que por magia. Agora todos se respeitam naquela escola e todos sabem que. Liberdade e expressão requer responsabilidade. Dá cor à tua escola. Todos juntos vamos fazer um mundo melhor.